Assim, não entenda porque teu filho não te obedece E aí muitos pais usam muitas metodologias para fazer o processo de disciplina Eu vou pegar o seu jeito, eu vou tirar os celulares, você ficar sem celular todo mês Fala e não cumpre, e claro, não existe motivo para ele obedecer Já que você não vai cumprir as promessas de disciplina que você está dando para ele Então, é preferir você ser específico objetivo, mais claro, sucinto, pontual e CPC. Fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não me segue, segue agora para você ficar sempre informado com notícias relacionadas a pais e adolescentes. Você só tem a ganhar com isso. Olá, sou a Gélia Paiva 5 e nesse vídeo nós vamos falar sobre o cantinho da disciplina. E ajudou muito na educação da minha filha. Vou explicar para você como deve ser feito o processo antes, durante e depois marido e esposa deve decidir o que é que vocês querem do caso do filho quais são o, a fase dele o que é que vocês estão percebendo que precisa ser melhorado e outro reforçado por exemplo a, no caso da minha filha teve um período que ela chorava por tudo e a gente queria diminuir esse período de chorar por todo o motivo a, a maneira dela de se comunicar era por meio do choro e a gente queria diminuir isso então nós procuramos as figuras para tornar o processo da comunicação e a criança compreender visualmente o que se quer dela figuras, como essa aqui, ó, vocês verem, tá? e aí tinha figuras dizendo que era proibido chorar sem motivo chorar sim é importante o processo do desenvolvimento da criança, ela precisa chorar quando houver necessidade, é importante ela externalizar o sofrimento dela, a dor dela, a angústia dela por meio do choro. O choro, na nossa casa, nunca foi proibido, mas ele precisava ter motivo. No período também que a gente passou, quando ela estava muito, muito alegre, excitada, ela demonstrava a alegria dela mordendo e a gente queria coibir isso. Tua fase da tua criança, você deve perceber quais são os quais são os assuntos que vocês gostariam de coibir. E aí, esse é o preparativo, você devem então procurar Fotos, visualmente, porque para a criança, para ela, o desenvolvimento dela, dependendo da idade dela, é, o visual é muito importante. Crianças já alfabetizadas, as palavras dizendo que ela deve fazer o que ela não deve fazer, pode ser, ser escritas. Vou mostrar para vocês algumas outras que a gente não queria. Gritar, que é isso que eu falei para vocês, a criança ficar gritando o um público para chamar atenção que ela não mentisse, isso quando a criança estava se comunicando procure também figuras que nós queremos reforçar que ela continue desenvolvendo que era prestar atenção quando alguém estivesse falando dividir brinquedos com outras crianças respeitar os professores, isso ainda é importante e necessário orar, ajudar e também falar de Jesus claro, ela não ia fazer uma pregação mas falar coisas de relacionadas a Jesus, de amor, de perdão. Então a gente pegou essas figuras, colocou na altura da criança, dos olhos dela, para ela visualizar. A gente procurou no canto da casa, que era o cantinho da reflexão, de preferência que não seja o quarto, nós já queremos tornar o quarto da criança o ambiente dela, o ambiente de descanso, e também nem a sala, que é o ambiente de convívio familiar, então a gente escolheu o corredor da casa, que era um lugar que não tinha muito sentido de deu significado para aquele corredor ali. E colocou um tapetezinho, explicou para ela, esse é o processo antes, explicar para a criança o que é que está acontecendo, o que é que está sendo montado. No processo também a gente se abaixou a altura dela, é importante quando você estiver se comunicando com a sua criança, dando instrução para ela se baixar na altura dela, olhar nos olhos dela, para ela gerar essa comunicação. E aí... A gente explicou para ela, ó, papai e mamãe não admitimos que você chore sem motivo. E falando no tom tranquilo, de comando, firmes, olhando o olho da criança, numa situação em que a criança está tudo bem. O que nós queremos que você continue fazendo é esses itens aqui, mostramos para ela. Isso aqui, papai e mamãe fica muito contente, nós ficamos muito alegres, que você divida seus brinquedos com as crianças, isso é muito legal e explicamos todo o contexto, e não queríamos que ela fizesse esses três itens. Também não criamos muitos itens, foram pequenos itens, e muito mais itens de afirmação para ela. E falamos da consequência se ela fizesse isso. Se você fizer isso, nós vamos colocar você no cantinho. Primeiro a gente vai dar uma advertência para você, se você fizer, a gente vai colocar no cantinho para você refletir. Então deixamos claras as regras para a criança. O que acontece, algumas vezes, é os pais não deixam claro o que é que esperam do filho e quando o filho faz alguma coisa que contraria os princípios dos pais, vão em cima da criança e a criança fica sem entender por que está sendo disciplinada. Chegou uma situação em que ela chorou sem motivo. E ela quebrou aquele aquela regra, aquele contrato que você já havia feito com ela. Você fala para ela, baixa a altura dela, de maneira suave, mas firme, você fala para ela. Eu não admito que você chore sem motivo. Isso é uma advertência. Se você repetir, eu vou colocar você no cantinho. Você fala na altura dos olhos dela, você fala tranquilo, sem se estressar e sem estressar a criança. Ela compreendeu. Pode ser que no primeiro momento ela lhe desobedeça e continue chorando sem motivo. Você de maneira tranquila, mas firme, baixa a altura dela e fala eu falei para você que você não devia chorar sem motivo. Você agora vai para o cantinho da reflexão. Você pega a criança de maneira tranquila, sem estresse, coloca a criança no cantinho dela. No nosso caso, a nossa filha tinha no período dois anos de idade. Então, a gente usava proporcional a idade da criança. Então, são dois anos, dois minutos. Que Isso para a criança é uma eternidade. Três anos, Três minutos e aí e é o tempo. Como a criança não está acostumada, e você também não está acostumado, é certo que ela saia de lá ou comece a chorar pedindo a sua atenção. E talvez ela saia do lugar. Você pega a criança, coloca no mesmo lugar e reposta para ela. Você só vai sair daqui quando eu vim lhe tirar. Se a criança continuar saindo, você vai continuar colocando a criança e assim mesmo, colocando a criança sem discutir com ela. Você já explicou na, quando ela saiu, você explicou para ela que ela deveria ficar ali, você explicou outra vez. Terceira vez você precisa, precisa ficar tá sempre explicando para ela que ela tem que ficar ali, tem que ficar ali. Coloca ela lá e sai até ela cumprir os dois minutos. Eu quase asseguro você que nesse primeiro momento vai ser difícil a criança sentar e ficar lá. Mas você vai insistir de maneira firme até que ela fique. Ela vai ficar chorando, ficar gritando. você deixa ela lá os dois minutos, talvez seu coração fique cortado, dolorido. Mas você precisa nesse primeiro momento ser firme e educar a sua criança a isso. Feitos dois minutos, você vai sentir a angústia, a criança vai estar chorando, talvez algum membro da sua família, se tiver família você vai ficar sensibilizado, dizer que você vai ser duro, que isso é injustiça, que é muito maltrato, mas é bem melhor, isso você vai perceber com o tempo, do que ficar batendo em tua criança. Depois disso, passados os dois minutos, contado no relógio, você deve contar isso aí, você vai até a sua criança sempre olhando nos olhos dela, sempre conservando a voz, tranquila, é possível sim, diz que é impossível, é possível, você pode, você é adulto e tem que controlar suas emoções. Você vai lá e fala para a criança, pergunta a falar agora você pode sair daí? Você sabe por que você está aí? É bom perguntar a criança para ela ter ciência do que ela está fazendo ali. Talvez então, no primeiro momento ela balance a cabeça e diga que não saiba por que está. Você então... Aponta a figura para ela e diz, você está aqui por conta que você estava chorando sem motivo. Aponta a figurinha para a criança. Agora, eu quero que você me peça perdão, porque você me desobedeceu. E aí, é o processo de você fazer com que a criança peça desculpa. Algumas crianças, isso é fácil. Para outras é difícil, mas você está educando, você vai forçá-la a pedir desculpa. Quando ela pedir desculpa, você abraça a sua criança e diz para ela, papai ou mamãe ama muito você, você é muito amada mesmo você está perdoada, você é muito querida, te amo muito e deixa a criança ir embora. Ou seja, você disciplinou a sua criança pontualmente no que era preciso, colocou ela o um período para refletir e você terminou fazendo, conscientizando o motivo porque a criança estava lá, fez sua criança pedir desculpa e você reforçou o seu amor e o seu carinho para a sua criança e isso você vai perceber que com a prática disso como a tua criança vai ser obediente porque aquele tempo dela de ficar sentada ali é muito ruim para ela, e você pode aplicar isso nos lugares em que você estava, por exemplo, quando a gente estava na igreja aconteceu uma situação, a gente dava advertência e se ela continuasse fazendo aquilo, ela iria para o castiguinho e a gente colocava em um canto determinado lá, claro, ficava às vezes aos olhos, botava em um lugar reservado para ninguém ficar vendo muito, mas algumas pessoas criticavam, achavam que isso era muito doloroso, mas você vai ver, ao perceber durante o desenvolvimento da criança como ela se torna obediente, como ela leva a sério o que você fala, você não precisa aumentar o tom da tua voz ou gritar para chamar a atenção da tua criança, Ela sabe que quando você está olhando para os olhos dela, você está sendo firme em falar para ela e dizer as consequências, vai acontecer. Então, ela passa a temer você, não se sentido de medo, de ficar apavorado, meu pai, minha mãe, mas de temer, o que você está falando, a levar a sério o que você está falando. Isso a gente tem colhido no relacionamento. Eu, minha esposa e minha filha, tem dado muito certo isso. Outros pais também que têm vivenciado isso, que têm conversado conosco, que nós temos dado essas orientações, tem feito isso, tem dado resultado. E aí eu queria ouvir da sua parte também. Deixa seu comentário aqui embaixo, eu tenho um grande interesse de ler, de saber como é que você tem experienciado isso, o que tem dado certo, o que não tem dado certo obrigado para vocês e espero em próximos vídeos. Tchau, tchau. Aqui ao lado tem vídeos que você pode ver falando sobre pais democráticos e pais autoritários.